Oi gente, bem-vindos ao Coquetel F, e hoje a gente vai falar sobre aquele somzinho que é o bem diferentão em francês, o som da letra U, ou melhor dizendo, I. Como é que a gente faz para fazer esse som em francês? Uma coisa muito importante é a gente perceber que esse som ele é formado tanto pelos lábios, então essa parte da frente, quanto pela parte de trás da boca. Para fazer esse som então, a gente vai conversar primeiro sobre as nossas vogais e vamos entender o que que se passa na nossa boca quando a gente pronuncia. Então vamos primeiro pegar a letra U, a nossa letra U mesmo. Digam U, U, U, U. O que, que acontece? O lábio Vai para frente para o som ficar mais grave e a gente faz o tal do biquinho também, ou seja, no português também tem biquinho, gente, não é só em francês. E a gente força para passar o ar. E o que mais? A língua, a língua ela meio que vai para trás quando a gente fala a letra U. Pode ver, você tá com a língua solta para falar U, U, U. Vocês conseguem perceber? A língua se mexe e ela vai para trás um pouquinho, para dar espaço para o ar passar, uh. Se você tiver dificuldade de perceber, você pode até colocar os dedos dentro da boca para perceber como que é o movimento da sua língua e o movimento dos lábios, tá? Então para a gente ter bem consciência de como que são esses movimentos. Uh. Vamos passar para outra vogal conhecida nossa, a vogal I. Certo? Então digam I. Digam I. I... i, i Mas não um I, i muito aberto, que às vezes nós em português a gente acaba abrindo muito I ou É, tá? Em francês vai ser um pouquinho mais fechado, tá? Levemente mais fechado, é quase como se fosse entre um um E e um I é I. Beleza, esse som é tranquilo de fazer, né? I. É um meio I, um I pela metade, não é muito forçadão, tá? I. I. I. I. I. I. I. I. É isso aí. Pois bem, agora a gente vai pronunciar esse I e vamos ver o que acontece dentro da boca. I. Opa, o lábio vem pra cá. I. I. E a língua, ela dá uma encostadinha nos dentes. Do lado, I, I. Pra gente conseguir fazer esse som, você até pode colocar também o dedo dentro da boca e perceber como a língua, ao invés dela ir para trás, como é o som do U, ela vai se espalhar e vai encostar um pouquinho é, na lateral de cada dente que você tem aqui, dos dentes que vocês têm, e aí você consegue fazer o som I, I, I, I, I. aquela U, U, I e agora que você já está consciente do movimento que você faz com a boca, você vê bem a diferença entre eles. U, I U, I. Você vê a diferença tanto dos lábios quanto da língua. Certo? Então vamos falar sobre o U em francês. Esse U vai misturar tanto a pronúncia do nosso U quanto a pronúncia do nosso I. Então o formato da boca vai ser um formato de U, mas cuidado com a língua, então quando a gente fala U, a, lembra que a língua vai para trás. Quando a gente vai falar o I em francês, a gente vai pronunciar aquele I, lembra? E com esse I, a língua ela não vai para trás, ela vai dar aquela encostadinha na, later, na lateral dos dentes, então U. Então a gente pode começar do I. E fechando e I... e vai virando o u, certo? Então você tem que tomar cuidado para quando virar o u, a sua língua tem que continuar daquele jeitinho que ela tava encostando ali nos dentes e você pronunciando esse i sequinho, esse i leve, tá? E aí você vai conseguir pronunciar o I. Claro que no começo é meio complicado, mas vocês têm que persistir e ficar treinando, né? Porque lembra que essa coisa de pronúncia é que nem um um exercício assim de alongamento, você vai fazendo cada vez um pouquinho e os seus músculos vão se acostumando, porque é uma posição diferente ali que você tem que fazer, então não vai ser de uma hora para outra, é normal não conseguir, aliás, é muito raro quem consegue fazer da primeira vez e já sai falando. E agora que vocês já sabem, vocês podem ir treinando com palavrinhas pequenas, U, V, t SU, l eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado, eu vou ficar bem feliz se ele te ajudou, então não deixe de compartilhar ele com seus amigos, porque isso ajuda bastante o Coctel F a crescer, beleza? Mas se você ainda tem dúvida, se você quer treinar mais a sua pronúncia, se você tem algumas incertezas, você pode conversar comigo, você pode ir no site coctelf.com e lá tem aulas especiais para quem estuda sozinho. Tem aula de pronúncia, que vai ser uma conversa com correção, onde a gente conversa e